Not Factory no. <risos> no. Maggie. Esteja preparado para o que vai encontrar Pois a força de todo mal você vai ter que enfrentar Não é Esteja preparado para o que vai encontrar. Pois a força de todo o mal você vai ter que enfrentar. Não é fácil sobreviver onde o mal é eterno. Esse é Nether, profundezas do inferno. Teu exílio e fiz um portal pra outra dimensão. Em busca de aventura e derrotar um tal dragão. Mas eu sei, não é tão fácil assim. O Nether, só uma passagem. Pra chegar no fim, pra todo lugar que eu olho Só vejo Big zumbi, nada amigável Não queira estar aqui, sigo em frente Nesse bioma infernal Todo cuidado é pouco e um deslice pode ser fatal Tudo normal, preciso da melhor armadura Arco e flecha, espada de diamante Pra enfrentar as criaturas Não é fácil sobreviver onde o mal é eterno Esse é o um nerd, é profundo, que vai encontrar pois a força de todo mal você vai ter que enfrentar Não é fácil sobreviver onde o mal é eterno Esse é o nerd e é profundezas do inferno Esteja preparado para o que vai encontrar pois a força de todo o mal você vai ter que enfrentar Não é fácil sobreviver onde o mal é eterno Dragon que me aguarde, vai ser uma grande batalha A fúria nos seus olhos faz transparecer o um medo Mas sempre dar sem vacilar, é o grande segredo Lavaz -se a dente, cala o me torna mais forte Eu sigo adiante meu poder do bem, quer vir? Então vem contra a força do mal, eu vou mais além Se prepara, cara a cara se o Nether é casa, hoje vai pra vala Entre The é no Deus já perdeu que te manda pro inferno Agora sou eu Hoje eu serei o juiz e cê foi condenado ao sofrimento eterno Bem-vindo ao Nether, às profundezas do inferno Preparem-se, preparem-se yeah. Esteja preparado para o que vai encontrar Pois a força de todo mal você vai ter que enfrentar Não é fácil sobreviver